Enquanto produtora de conteúdo e não e não sendo eu tipo, o fim em si mesmo, não, as pessoas não me seguem a mim enquanto figura, é aquilo que eu digo. Portanto, é mais difícil às vezes perceber e arranjar um enquadramento que, que faça sentido pós anunciantes e para as marcas não aparecerem postas a martelo, que é uma coisa contra eu sou completamente contra, acho que é preciso terem um enquadramento e ser uma coisa fluida. Um, mas claro que há coisas que funcionam muito melhor comunicadas da nossa maneira, não é? Porque as marcas aparecem, tipo, fluídas dentro do conteúdo, porque é uma questão de posicionamento de marca que, que encaixa muito bem com determinada pessoa, ou com o Bumba, ou com o Sarcásio, ou com, sei lá... Ou, ou seja, se é uma marca que quer ser divertida vai para o humorista, se é uma marca que quer ser jovem vai para os youtubers, e tipo, é, é um statement super fácil de fazer enquanto marca. Agora, se falarmos de Black Friday da Vorten, leve dois, pá, três, e se calhar não é uma coisa que tem que ir pela via natural das coisas, porque um level 2 para três, 3 comunicado assim, chapado num canal de YouTube, acho que é uma coisa invasiva que as pessoas não estão à procura e a audiência não curte. Portanto, acho que continua a haver espaço para comunicação nos meios tradi ditos tradicionais, mas acho que vejo mais os influencers como uma parte de posicionamento fixe e não tanto de hard selling. O hard selling acho que continua a ter o seu local na publicidade pura e dura e não no conteúdo.